Medo de se arrepender, de trocar o certo pelo duvidoso, de largar tudo que você conquistou até hoje. E se começar um projeto na internet der errado, você cai com a cara no chão e vira um lixo. Já sentiu isso? É muito normal. Né? Eu mesmo, na época, cinco anos atrás, quando eu pedi demissão lá no cargo como executivo de multinacional e tal, eu estava completamente cagado, morrendo de medo, porque simplesmente diante de mim estava o completo desconhecido, Eu nunca tinha empreendido, nunca tinha criado um negócio na internet, não sabia direito por onde começar, mas teve uma série de coisas que me ajudou a ir superando esse medo do arrependimento, esse medo do desconhecido. Eu, a primeira delas foi ter um mentor, tá? meu primo Rafael, ele no momento que eu tava ali, eu lembro como se fosse ontem, eu fui de férias para Plácido Carne com a Taís, encontrá-lo lá e ele já já vivia no estilo de vida que eu admirava muito. Ele era que o Tim Ferris no livro Trabalho Quatro Horas por Semana diz ele era um novo rico, né? era um nômade digital que ele trabalhava de onde quisesse, no laptop. Né? Ele tava três meses no México lá no lugar paradisíaco. Eu fui visitá-lo de férias, né? E trocando ideias sobre vida, trabalho, e tal, ele me convidou, me apresentou uma oportunidade para trabalhar com ele e criar uma nova startup para tocar de forma remota, né? Viajando com liberdade geográfica total, assim. E no momento que ele me fez o convite, meus olhos brilharam demais, porque era exatamente o que eu tava buscando, que já tinha um tempo que eu estava agoniado ali com falta de liberdade, falta de propósito, falta de sentido no que eu fazia ali na multinacional. E quando ele trouxe essa oportunidade, eu falei, cara, é isso, vamos para dentro. Só que todos os medos, né, porque eu tinha segurança ali do salário, dos benefícios, do reconhecimento, dos aplausos da sociedade, porque, pô, eu tinha 28 anos, pô, tinha um cargo legal, um carro legal, uma casa legal, um monte de coisa legal, só que por dentro eu tava vazio, eu tava, eu tava sofrendo com essa, essa crise interna, a crise dos 30 que bateu para mim, né, uma crise de propósito forte. Naquele momento ali eu falei, cara, é isso, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu sigo? Então ele como um mentor que sempre empreendeu, que tinha uma puta experiência, 20 anos empreendendo, me deu a segurança que eu precisava de entender que eu não precisava fazer esse movimento sozinho. Eu tinha alguém no meu lado para me orientar, para me dar, me apontar atalhos, para me ajudar com os momentos de dúvida e de questionamento, e enfrentar os fracassos. Então o mentor foi muito importante. O segundo passo também que foi, foi fundamental foi planejamento, né? eu me organizar. Então ali naqueles dias de férias eu já comecei a ver se era viável, comecei a ver a parte financeira, que é a primeira que a gente olha, né? se tinha economias... Como é que eu poderia, talvez, reduzir meu estilo de vida, meu custo de vida, né? Para um estilo de vida mais minimalista, mais essencialista, focado só no que no que importa. E, e eliminando um monte de gasto e coisa desnecessária que eu ia abraçando né? inconscientemente. Né? Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava e mais me endividava. Era muito louco isso. Né? E Então, planejamento me ajudou também a acalmar e minimizar fracasso, no sentido de que, pô, se tudo desse errado, eu tinha a economia que ia segurar a onda. Se acabassem as economias, eu poderia voltar a trabalhar também, então ter assim, alguns, alguns planos, né? eu brinco que é o plano A ao plano Z, o plano A é fazer tudo para dar certo, tem o plano B que talvez... Através do, dos acontecimentos e das novidades daquele caminho, o plano A ele vai mais para um outro uma, um outro detalhe, mais na mesma direção. né? E o plano Z, que é se tudo der errado, meu irmão, qual vai ser? E aí eu tinha meu plano Z todos esses planos aí para acalmar um pouquinho. Outra coisa que me ajudou foi considerar esse período um período teste, e me dar um limite, assim, falar, eu vou dar o meu máximo para entrar nessa jornada, para empreender, para ter um negócio que dê certo e tal, mas eu vou me dar 18 meses para que eu comece a realmente ganhar dinheiro com isso, pelo menos mais próximo do que eu ganhava, e se em 18 meses eu não conquistar isso, aí eu vou rever os planos. E 18 meses por quê? Porque era o período que eu tinha de economias ali, de boas, para é, patrocinar o meu, meu estilo de vida, né? E, então esses pontos são muito importantes porque eles vão acalmando um pouco os medos né, do arrependimento. E lembrando que se você ressignifica a questão do fracasso como sempre uma oportunidade de aprendizado, não existe mais fracasso na sua vida, só existe aprendizado. A cada erro, a cada queda, a cada porrada que você toma, você aprende, você se fortalece, você sai mais forte. É né? porque do chão a gente não passa, então é o que o que não me mata me deixa mais forte, já, já dizia Nietzsche, né? E quando você integra isso de verdade, eu sei que quando você toma porrada, quando você sofre ali, a queda dói pra caramba e não é pra não doer, tá? Mas é pra você não levar a dor e transformá-la em sofrimento. Porque a dor você não pode evitar, mas o sofrimento é a sua escolha. Então, a partir dali, você entende o que, por que, que deu errado, você aprende e você, na próxima vez, faz de uma forma diferente e você vai em ciclos de aprendizado sempre melhorando. E a partir desses aprendizados e dessas ressignificações que você vai fazendo na cabeça, você passa a ficar muito mais descon... é, muito mais confortável com o desconforto. E aí você começa a se tornar um empreendedor. E na verdade você já é um empreendedor. o empreendedor é um grande resolvedor de problemas. Você está cansado de resolver o problema. Você resolve o problema todo dia. Mas de repente, se você botar sua energia... É, focando nas suas paixões, nas suas habilidades, o que o mundo precisa e formas de ganhar dinheiro com isso, você vai passar a resolver mais problemas dos outros e assim ser remunerado por isso e de repente conquistar o tão desejado estilo de vida com mais liberdade, com mais sentido, trabalhando com mais propósito, podendo passar mais tempo com as pessoas que você ama, com sua família, com seus filhos. Então, o medo de se arrepender, você pode trabalhar com coisas para minimizá-lo, mentor, planejamento, né? vários elementos que eu falei, mas além disso, você também pode reforçar os ganhos, os benefícios, toda a maravilha que vai ser, caso você não se arrependa. Né? Porque também é bem provável isso. E lembrando que por mais longe que você vá, você sempre pode voltar, dar um passo atrás. Então, não tenha medo. Tem uma frase que me ajuda muito, que é a seguinte, se você acertar, você ficará feliz. Se você errar, você se tornará mais sábio. Então, vai de boa, porque o caminho é lindo. A vida ela é muito curta para você ficar impedindo ou se limitando de vivenciar, experimentar coisas por medo de se arrepender. Vai lá, é melhor se arrepender de ter feito algo do que se arrepender de não ter feito ele. Beleza? Esse é, meu, esse é o meu mantra, espero que possa te inspirar. E se você quiser né, um caminho mais seguro, se você quiser entender aí alguns segredos que eu revelo no aulão gratuito, que se chama meu novo salário para você começar na internet em até 27 dias, em paralelo o que você faz hoje, clica aí embaixo, porque assim você vai conseguir participar dessa aula e aumentar ainda mais sua confiança para seguir em frente. Beleza? Conta comigo e até a próxima.